E aí pessoal, hoje eu tô aqui pra falar dessa série da Apple TV, que é o Rugido, que me surpreendeu bastante, eu achei até que era uma série assim, ah, é muito boba, mas ali a gente tem tantos episódios, uh, cada um é diferente, né, então não tem uma sequência, cada um é um conto, e são coisas tão bizarras, tipo num episódio uma mulher, ela é muito sozinha e ela começa a namorar um pato, <risos> sim, um pato. E aí ela vê o Pato falando com ela, até que ponto, eu não sei, né, se é verdade ou não que o Pato tava falando com ela, mas acredito que não. Mas, assim, é muito legal. E num uh, episódio também, uh, tá tendo o jogo do Brasil, então, tá todo mundo gritando, né. Uh, <risos> num dos episódios, uh, uma... uma mulher que, que sempre foi tida tipo como a mais bonita de todas, aquelas pequenas misses e tal, acostumada com coisas de beleza e a mãe dela falava que preferia mil vezes que ela fosse bonita do que inteligente, ela acaba casando lá com um japonês ricaço e ele é um tanto excêntrico, porque ele resolve deixá-la na prateleira, porque ele disse que ela é uma pessoa tão bonita que ele gostaria que ela ficasse como uma obra de arte. Então ele constrói uma prateleira e ela fica ali, ela aceita aquilo ali. Só que ela começa a ver que as coisas estão meio estranhas, né? E começa a se questionar se realmente tá certo ela ficar na prateleira. Então, assim, são umas coisas bem legais. O único episódio que eu não gostei muito e não entendi foi o da Nicole Kidman, que eu achei que eu ia gostar e coisa e tal. Mas não é um episódio meio sem sentido, que eu tava esperando o, o próximo episódio, achando assim, ah, tá, agora vai ter uma explicação, mas não teve. Então, os outros eu gostei bastante. A maioria, assim, é muito bom.